Aproveitando o tempo, vamos já estar passando ao pastor Hernandes Dias Lopes, que estará nesta noite ministrando sobre a suficiência do Evangelho. Tenho certeza que é o primeiro dia de três que nos deleitaremos nos conhecimentos que certamente vão fortificar nossas vidas espirituais. Pastor Hernandes. Irmãos queridos, nós vamos, pela graça de Deus, então, conforme fui informado, ter dois momentos de reflexão. E o primeiro deles, nós vamos é, tratar de um personagem da Bíblia, é, deixando claro na vida dele, então, o poder do Evangelho. E na segunda fala, então, o conteúdo dessa mensagem. Você se assente, por gentileza, e abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Todos vocês sabem que esta carta foi a última carta que Paulo escreveu e escreveu da sua segunda prisão de Roma, já na antessala do seu martírio.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 o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, pois, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem foi este homem? Este homem que morreu pobre, cheio de cicatrizes, velho, abandonado. E sai de uma masmorra romana para ser degolado. Mas este homem é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este personagem? Eu gostaria que você hoje pudesse ter uma visão, talvez cronológica, da vida dele. E à medida que nós estudarmos sobre a vida dele, vamos constatar o poder do Evangelho. O primeiro registro que nós temos de Paulo na Bíblia está lá em Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que foi circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Este homem era um judeu puro sangue, de uma das mais importantes tribos de Israel, a tribo de Benjamim. Atos 22, versículo 3, somos informados de que ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Era, um portanto, um cidadão romano. E foi enviado muito jovem para Jerusalém, onde morava sua irmã, para se tornar um rabino, para se tornar um mestre da religião judaica. E Gálatas 1, 14, nos informa que ele, dentre os da sua idade, se destacou pelo zelo que ele tinha pela tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, tornou-se um homem influente, e ele era um homem que tinha uma capacidade intelectual muito grande, um homem que tinha uma personalidade muito forte, e ele acenava ser, de fato, o grande líder do judaísmo que se despontava naquele tempo. Mas, curiosamente, enquanto este jovem se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel não na decantada Jerusalém, onde estava o sinédrio, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, mas lá na pequena, esquecida e desprezada Nazaré da Galileia. Este rabi da Galileia nasceu numa manjedoura e cresceu numa carpintaria. Com 30 anos de idade, com as mãos calejadas, ele vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que este rabi da Galileia não ensinava como os escribas, mas ensinava como quem tem autoridade, porque os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados, os mortos eram ressuscitados e aos pobres era pregado o evangelho do reino. O sinédrio começa a ter inveja dele começa a persegui-lo, começa a vigiá-lo, não podendo contra ele, contrataram testemunhas falsas para acusá-lo, prenderam-no, acusaram-no, julgaram-no, condenaram-no à morte, levando ao, ao governador romano, para que esse desse a sentença, crucificaram-no, sepultaram-no, para alívio do sinédrio judaico, entretanto, no primeiro dia da semana seguinte, um fato aconteceu, o túmulo do rabi da Galileia, está aberto, e aberto de dentro para fora, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele não foi retido pela morte, isso provoca um pânico, em Jerusalém, e é nesse momento que Saulo, se levanta para ser, o maior opositor e perseguidor da fé cristã. E eu queria que você pudesse acompanhar comigo, que o Novo Testamento traça duas imagens deste homem. A primeira delas, Saulo, uma fera selvagem. Lá em Atos 9,1 está escrito que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. E esta palavra significa uma fera, é a mesma palavra para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para destruí-la, ele era uma fera selvagem, se não vejamos, se não vejamos, ele mesmo se autodefiniu lá em 1 Timóteo 1,13, como um perseguidor, um blasfemo e um insolente, ele mesmo se definiu em 1 Coríntios 15,9, como o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus, Lá em Atos 8, versículo 3, somos informados que ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres para jogá-los na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Em, a, em Gálatas 1, versículo 13, somos informados de que ele devastava a igreja de Deus. Mas ó, Atos 9, versículo 22 versículo 21 nós somos informados que ele não apenas assolava ele não apenas devastava ele exterminava os discípulos de Cristo em Jerusalém e você sabe que exterminar não é prender não é bater, exterminar é matar, Saulo era um assassino Saulo era uma fera selvagem ele derramou muito sangue em Jerusalém, isso fica claro por exemplo, quando você lê Atos 22 verso 4, quando diz que ele perseguiu a religião do caminho, o caminho até a morte, ele perseguiu a igreja de Deus, a religião de Deus, a família de Deus, com fúria assassina, Atos 26, versículo 9, diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, ele persegue os crentes, ele persegue a religião dos crentes, e ele persegue o Deus dos crentes, ele persegue Jesus, mas Atos 26, versículo 10, diz que ele encerrou não poucos, não alguns, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam, em outras palavras, ele foi um assassino, e um assassino em série, ele matou muita gente, ele derramou muito sangue, ele era uma fera selvagem, Atos 26, versículo 11, diz que ele entrava nas sinagogas e castigava os crentes, forçando-os a blasfemar, e até por cidades estranhas, demasiadamente enfurecido, ele os perseguia, em outras palavras, ele não perseguia apenas fisicamente, mas também psicologicamente, porque ele entrava nas sinagogas, e dizia assim para os crentes, ou vocês negam a Jesus, ou eu prendo vocês, ou vocês negam a Jesus, ou eu bato em vocês, ou vocês negam a Jesus, ou eu mato vocês, ele era uma fera, ele era uma fera selvagem, mas o livro, de Atos nos apresenta Saulo de uma outra maneira, nos apresenta Saulo como uma, um touro, um touro indomável, essa figura está em Atos 26,14, quando o próprio Senhor aparece para ele no caminho de Damasco e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça, e vi muito boi sendo amansado para o do trabalho doméstico, e o principal instrumento para mansão Boi Bravo é o aguilhão, é o ferrão. Às vezes a gente pensa que Deus só começou a trabalhar em Saulo, lá no caminho de Damasco, isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa para jogar um crente na cadeia, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga para bater nos crentes e forçá-los a blasfemar contra Deus, e em vez desses crentes blasfemarem contra Deus, eles preferiam a morte a negar o nome de Jesus, é o Espírito Santo picando a consciência desse homem, é o Espírito Santo ferruando esse touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado, até o dia que ele vai furiosamente para Damasco. E de repente, o domador de touro bravos, joga esse touro bravo no chão, e grita desde os céus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está subjugado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida, abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. Diz o texto que ele é levado dali da estrada para a cidade de Damasco, à rua direita na casa de Judas, onde ele fica três dias cego, orando e jejuando, quando o próprio Deus aparece a Ananias, Lá em Damasco diz, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele seja curado, e Ananias diz, mas Senhor, eu tenho escutado de muita gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém? E o Senhor disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, eu enviarei para longe aos gentios, e lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Ananias vai, impõe as mãos sobre ele, ele é curado, ele recebe o Espírito Santo, e ele é batizado, agora notem vocês, Veja aí Atos 9, versículo 20, logo que ele foi curado, logo que ele recebeu o Espírito Santo, logo que ele foi batizado, diz Atos 9, 20, que ele começa a pregar, nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus, é o filho de Deus, Agora, notem Atos 9, 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Eu pergunto para vocês, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? No verso 20, ele declara que Jesus é o Filho de Deus. Mas no verso 22, ele demonstra que Jesus é o Messias, há uma profunda diferença, a primeira vez ele declara, é algo declaratório, na segunda vez ele demonstra, e demonstrar é provar uma tese, detalhada, meticulosa e exaustivamente, há uma profunda diferença a grande pergunta é quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 onde ele afirmava ser Jesus o filho de Deus para o que ele fez no verso 22 onde ele demonstrava que Jesus é o Cristo, o Messias Atos não responde essa pergunta mas a resposta está em Gálatas capítulo 1 versos 13 a 15 quando diz que logo depois da sua conversão em Damasco ele não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos ele não consultou carne e sangue, mas ele partiu para a Arábia, onde ficou três anos. E gálatas 1,18 diz que depois de três anos, ele retorna para Damasco, e só então ele sobe para Jerusalém. A grande pergunta é o que é que Saulo foi fazer na Arábia? Três anos. E a resposta é, um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investiu três anos nos apóstolos em Israel, agora Jesus investe três anos em Saulo na Arábia, Jesus se revelou a ele e nele, de tal maneira que a teologia que Paulo aprendeu, o evangelho que ele nos deixa, não aprendeu como ele aprendeu as doutrinas do judaísmo, aos pés de um mestre humano, ele aprendeu por revelação direta do Senhor Jesus nesses três anos certamente ele releu o antigo testamento, e ele começa a perceber então que aquele Cristo, que ele, aquele Jesus que, que ele perseguira, de fato era o Cristo, porque o Jesus histórico é o mesmo Cristo de Deus, convencido desta verdade, ele retorna depois de três anos a Damasco, e é exatamente nesse retorno que se encaixa, Atos 9, 22, Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, o Messias. O que é que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo, ele precisa fugir. E ele foge para onde? Ele foge para Jerusalém, onde estão os apóstolos. E aqui eu queria levantar uma questão que eu preciso muito da sua atenção. A questão que eu quero levantar aqui é a seguinte. Nós imaginamos a princípio que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão, isso não é um fato, Saulo teve que aprender uma das mais importantes doutrinas do cristianismo antes de ser poderosamente usado por Deus,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 A resposta do capítulo 2,16 está no capítulo 3, versos 4 a 6, quando ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. Que doutrina é essa? A doutrina da nova aliança. Na velha aliança, tudo dependia do homem, nada de Deus. Na nova aliança, tudo depende de Deus, nada do homem. A tese que eu quero levantar aqui com vocês é essa: quando Saulo sobe para Jerusalém, ele ainda está governado pela velha aliança e não pela nova aliança. Sabem por quê? Porque ele sobe para Jerusalém com o ideal de ser o grande líder da igreja de Jerusalém, e ele tinha motivos para isso. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus Cristo, diz a Bíblia, eram galileus. E vocês sabem que os galileus eram vistos em Jerusalém como gente de segunda classe, eram recebidos com total desprezo e preconceito. Tanto é fato que quando o Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo foi derramado, a multidão se ajuntou e as pessoas olharam aquela cena. Uns olharam com ceticismo e perguntaram: o que quer isso dizer? Outros olharam com desprezo, com preconceito: será, ah, são galileus? Outros olharam com zombaria e disseram, estão bêbados. Saulo pensou assim, esses homens lá da Galiléia, aqui na Judéia, nunca vão encontrar sucesso na obra, segundo motivo, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados, Jerusalém era a capital intelectual da teologia, Lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei, lá estavam os fariseus, lá estavam os sinédrio. Esses homens, além de galileus, ainda eram cultos e letrados. Saulo pensou: esses homens nunca vão conseguir sucesso aqui. Terceiro, Saulo conhecia Jerusalém. Saulo foi criado em Jerusalém. Saulo conhecia os corredores do poder eclesiástico em Jerusalém, Saulo tinha perseguido a igreja de Deus em Jerusalém, ele dizia, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, eu sou o homem certo para liderar a igreja em Jerusalém, e com essas ideias na sua mente, ele sobe para Jerusalém. Sabe o que, é que acontece? Confira aí capítulo 9, 26. Quando ele chega, os discípulos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando, Pensaram que ele estava sabotando a fé cristã E bater a porta da igreja na cara dele Ele que queria ser líder Nem recebido ele foi Deus golpeia o orgulho dele aqui Olha capítulo 9 verso 27 Barnabé o acolhe Barnabé apresenta aos apóstolos Os apóstolos recebem E então ele é introduzido na igreja E agora ele pode pregar Agora ele pode discutir com os helenistas E agora ele pode fazer a obra Mas os helenistas resolvem matá-lo o que é que os crentes fazem, os membros da igreja, os discípulos, se reúnem, se reúne e diz assim para ele, Saulo, você tem que ir embora da nossa igreja, você não pode ser nosso pastor, e eu estou me dirigindo agora a um grupo de pastores que estão aqui, não é fácil para você pastor, não é fácil para mim pastor, quando eu estou convencido que eu devo ficar numa igreja, e os crentes daquela mesma igreja, estão convencidos que eu devo sair da igreja, não é fácil, Saulo quer ficar, mas os crentes não querem que ele fique, o que é que ele fez? Ele não foi embora, ele não foi embora, mas não foram apenas os crentes que queriam que ele fosse embora, não, Deus apareceu para ele e disse, vai embora, está lá em Atos 22, versículos 17 a 19, Deus apareceu para ele numa visão e disse, vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir, oi irmãos, quando eu ser mandado embora de uma igreja pela liderança da igreja é uma coisa ser mandado embora da igreja pelos membros da igreja é uma coisa, mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus parece que não sobra opção nenhuma mais, sabe o que ele fez? ele não foi embora não veja aí atos 22, 17 que ele começa a discutir com Deus, 18 ele começa a discutir com Deus, ele diz mas Deus eu persegui a igreja aqui quando se matou, Estevam, o testemunho, eu estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram, sabe o que ele está dizendo para Deus? Deus, o senhor pensa melhor, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, o senhor não pode me mandar embora, vai ser um erro estratégico me tirando dessa igreja, eu sou a melhor pessoa para funcionar aqui, para liderar aqui, para levar essa obra para adiante, aí Deus, sabe o que Deus fez? Deus não mudou, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se, Deus diz, vai! Vai! Sabe o que ele fez? Ele não foi, não foi, confira comigo, Atos 9,30, diz que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia, Próximo, preste atenção, ele não foi, ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele, ele saiu de Jerusalém como o Ló saiu de Sodoma a reboque, e Atos 9,30 diz que de, de cesaré mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso. Onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse camarada que pensa que é insubstituível? Deus está dizendo para ele, meu filho, arruma as malas e vai embora para casa. Se você pensa que eu que dependo de você, é você que depende de mim. E enquanto você não aprender isso, você não pode ser usado nas minhas mãos. mas o pior não aconteceu não irmãos, sabe quanto tempo ele ficou em Tarso, ele que queria ser o líder? Cerca de 10 anos, no molho, no banho maria, longe dos holofotes, no anonimato, total, sabe por quê? Porque primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você, Deus está mais interessado em quem você é, do que no que você faz, Vida com Deus precede trabalho para Deus, primeiro você precisa aprender que tudo depende de Deus, nada depende de você, primeiro você precisa andar na nova aliança, mas o pior não tinha acontecido também não, confira comigo aí Atos 9,31, diz que no dia que ele arrumou as malas e foi embora para casa, a igreja passou a ter paz e passou a crescer, você quer uma coisa pior para um pastor do que isso? No dia que vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento? Deus estava tratando com ele. Até que acontece um grande reavivamento em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo, e a igreja manda para lá Barnabé, o seu melhor pastor. Barnabé se lembrou de Saulo, foi lá em Tarso buscá-lo. E diz Atos 11, versículo 25, que eles ensinaram uma multidão de discípulos em Antioquia. Quando a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo disse assim, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção nisso. O Espírito Santo não mandou separar Saulo e Barnabé, mandou separar Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? já ficou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, Saulo era o liderado, sabe por quê? Deus ainda estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele, e ele sai então na primeira viagem missionária, até que chega em Pafos, e lá o governador ou o proconso quer ouvir o evangelho, se interessa pelo evangelho, mas o seu mágico particular Elimas, é tenta impedi-lo,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 e a partir dali ele se torna o grande líder do cristianismo, sabe por quê? Porque agora ele tinha entendido que tudo depende de Deus, nada depende de mim. Até que chega em pé da Panfilha, Atos 13, 13, e diz a Escritura que o jovem, Timó, o jovem João Marcos, que era um auxiliar dos, apo, dos dois missionários, retorna para sua casa em Jerusalém. Eu não sei porque que Marcos voltou. A Bíblia não diz, mas a gente pode cogitar algumas possibilidades. Primeira delas, ele era muito jovem e ele pensou que fazer missões era turismo. E a viagem estava muito perigosa, ele disse, não, eu sou muito moço, para enfrentar perigo assim, eu vou voltar para casa da minha mãe. Segunda possibilidade, quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. No meio da viagem, muda o comando e Paula assuma a liderança, ah, sobre a liderança do meu primo, eu tinha coragem, mas a liderança do outro, eu não vou não, terceira possibilidade, talvez ele fosse judeu demais, judeus demais, para entender que as pessoas podiam ser recebidas da igreja, sem passar pela circuncisão, ah não, esse negócio está muito contrário à minha tradição religiosa, vou voltar para a casa da minha mãe, mas a última possibilidade, eu acho que é a mais forte, diz Gálatas capítulo 4, versos 13 a 15, que Paulo pregou o Evangelho pela primeira vez na Galácia, na província da Galácia, ou seja, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunto: que enfermidade física era essa? Pergunta ainda: quando ele ficou doente? Porque não consta a Bíblia que quando ele saiu de Antioquia, da Síria, ele estava doente mas consta a Bíblia que quando ele chegou na região da Galáxia, ele estava doente e foi por causa de uma enfermidade física que ele foi para lá, talvez segundo Coríntios 12,7 fala que essa doença física era um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se sobebecesse, e por essa enfermidade física, ele olhou por cura, e Deus disse, eu não vou curar você não, eu vou lhe dar a minha graça, e a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, onde ele contraiu essa doença? Aqui está talvez uma chave para nós, o lugar que João Marcos os abandonou, foi Pérgia da Panfilha, e Pérgia da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, de grande incidência de doenças endêmicas, e é muito provável, diz os historiadores e os comentaristas bíblicos, que Paulo contraiu nessa região pantanosa, de perto da panfilha, uma malária, e isso provocava uma dor de cabeça alucinante, isso afetava inclusive a visão, e Paulo tinha alguns problemas de visão da deixe isso claro nas Escrituras, quando ele chega lá na Galáxia, os crentes gostaram tanto dele, que disseram o seguinte, nós se pudéssemos arrancaríamos os nossos próprios olhos para dar a você Paulo, quando ele escrevia suas cartas, ele pegava a pena porque tinha alguém para escrever para ele, pegava a pena para escrever a conclusão e diz, veja com que grandes letras eu vos escrevo, bom, o certo é que o João Marcos foi embora, eu não sei porquê, talvez uma dessas quatro razões possa ser verdade, e então por causa dessa enfermidade física, Paulo e Barnabé sobem as montanhas do Cáucaso, e vão pregar nessas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, com lutas, com lágrimas, com sangue, porque lá em Listra ele foi apedrejado, foi arrastado como morto da cidade, mas Deus o restaurou, Deus o curou, e eles deixaram nessas cidades, igrejas estabelecidas, aí Atos 14, verso 26, diz que eles retornam para a cidade de Antioquia, e relatam quantas coisas fizeram Deus, e como Deus abrir a porta do Evangelho para os gentios, e aqui você nota duas coisas, primeiro, quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos, quantas coisas fizeram eles, não, quantas coisas fizeram a Deus, quem faz a obra é Deus, quem abre portas é Deus, quem abre os corações é Deus, nós somos apenas os instrumentos, agora quando Deus opera irmãos, preste atenção nisso, não há crescimento de igreja sem luta, sem oposição, sem perseguição, porque Atos 15,1 diz que quando os membros da seita dos fariseus ouviram que os gentios estavam se convertendo e vindo para a igreja sem passar pelo rito da circuncisão, eles vieram para a Antioquia e disseram o seguinte para os crentes, se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos, bom, mas isso não é evangelho, isso não é evangelho, porque nós não podemos acrescentar nada à obra que Cristo fez na cruz, a salvação é pela fé, independente das obras, eu não posso dizer que a salvação é fé mais obras, fé mais circuncisão, fé mais o ritual tal, fé mais o outro ritual, não, a salvação é só pela fé, é só pela graça mediante a fé, então foi preciso de um concílio, para resolver esse problema, sabe por quê, irmãos? Quando a teologia está ruim, quanto mais se prega, pior fica, preste atenção nisso, quando a teologia não é boa, quanto mais se prega, pior fica, nós somos chamados, para pregar o evangelho, só o evangelho, e todo o evangelho, quando a solução foi dada, o documento foi escrito, uma comissão foi nomeada, para dar ciência às igrejas da decisão tomada, agora note comigo, atos 15, 36 a 41, que resolvido o problema, Paulo chega para Barnabé e diz, Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária, Barnabé diz, vamos sim Paulo, só um detalhe, o meu primo João Marcos, quer voltar com a gente, aí Paulo radicalizou, e disse, não, eu não acho justo, Levarmos aquele que nos abandonou desde perto da panfilha, comigo ele não vai não, ele não serve para ser meu companheiro de viagem não, eu não o quero comigo, eu não o aceito na viagem, e diz o texto aí que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que eles não puderam caminhar juntos, nota de rodapé, os líderes da igreja não deveriam brigar, mas brigam sabia? Os líderes da igreja não deviam ter desavença não, mas tem, tem, Sabe o que é maravilhoso ainda, apesar disso? É que mesmo quando os líderes erram, o plano de Deus não pode ser frustrado. Porque agora em vez de uma caravana tem duas. Barnabé investe no seu primo João Marcos, vai para Chipre, Paulo pega Silas que era profeta da igreja de Jerusalém e vai para outra direção o relato de Atos segue a linha de Paulo e Silas e eles querem ir para a Ásia e o Espírito Santo diz não, não para a Ásia não os impediu quando Paulo escuta uma voz de um varão Macedônio dizendo passa Macedônia e ajuda-nos e eles entram na Macedônia quem dá a direção missionária para a igreja é Deus quem escolhe os melhores métodos somos nós porque Paulo vai se fixar apenas em cidades estratégicas Filipos, colônia romana Tessalônica, capital da Macedônia Corinto capital da província da Caia Éfeso, capital da província da Ásia Menor sabe o que Paulo está nos ensinando? se nós plantarmos igrejas em cidades estratégicas cidades estratégicas irradiam o evangelho para sua micro região Paulo está nos ensinando aqui uma metodologia de expansão missionária, agora, mesmo quando você segue a direção de Deus, e mesmo quando você escolhe os melhores métodos, você não tem vida fácil, porque a Bíblia diz que Paulo foi preso e açoitado em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de Tagarela em Atenas, ele foi chamado de Impostor em Corinto, e ele enfrentou feras em Éfeso, lá em Corinto ele ficou 18 meses, escreveu as suas duas cartas à igreja de Tessalônica, porque lá em Antioquia, depois da primeira viagem, ele escreveu a sua primeira carta, a carta aos Gálatas, quando ele combate a ideia dos judaizantes, depois que ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso e fica três anos em Éfeso, capital da Ásia, de onde ele escreve as suas duas cartas à igreja de Corinto, ali aconteceu um avivamento maravilhoso, porque a cidade de Éfeso, irmãos, era a maior metrópole daquela região, com 300 mil habitantes na época, onde ficava o templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo, oito vezes maior do que o Partenon, e os nichos do templo da deusa Diana aqueciam o comércio, era uma cidade idólatra, uma cidade de feitiçaria, mas diz a Bíblia que Paulo fica ali três anos, e a idolatria retrocede, a feitiçaria entra em decadência, as pessoas queimam seus livros de magia em praça pública, as pessoas vinham confessando publicamente os seus pecados, e a palavra de Deus prevaleceu naquela cidade, e por meio do ministério de Paulo, igrejas foram plantadas em toda a província, por exemplo, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos, foram todas as igrejas plantadas no período que Paulo ficou em Éfeso. Agora ele está voltando para Jerusalém, porque ele tinha feito um compromisso com as colunas da igreja lá em Gálatas 2.10, de que ele ia para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres. Em outras palavras, evangelização e ação social caminham de mãos, Dadas. Por que ele está fazendo uma coleta entre as igrejas gentílicas para levantar e levar para os pobres da Judeia? Porque Atos 18:2 diz que os judeus foram expulsos de Roma no período do imperador Cláudio e eles estavam pobres, necessitados e Paulo então recolhe uma oferta entre as igrejas gentílicas para levar para eles. Quando ele está partindo para lá. Ele se reúne com os presbíteros de Éfeso em Mileto e diz o seguinte, o Espírito Santo está me assegurando que o que me espera pela frente são cadeias e tribulações, mas em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, com quanto eu completo a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando ele chega em Jerusalém, entrega as ofertas, logo depois ele é preso, e os judeus resolvem matá-lo, há uma conspiração para matá-lo, 40 judeus selam um pacto de morte, nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto Paulo não morrer, a notícia vaza, chega Paulo, o Paulo informa o comandante, e naquela mesma noite, Paulo é trasladado de Jerusalém, para Cesareia Marítima, quartel general de Roma, em Israel, onde ficou dois anos sendo acusado pelos judeus, sob a liderança dos governadores Félix e Festo, na transição de governo, de Félix para Festo, o Sinédrio escreveu para o governador dizendo o assim, seguinte, governador, esse preso que está aí com o senhor, o Paulo, esse é um problema religioso o fórum para tratar esse assunto é o Sinédrio, e não a corte romana, manda esse prisioneiro para cá, nós somos as pessoas competentes para cuidar disso, mas eles estavam conspirando para matar Paulo na estrada, Paulo percebeu que o governador estava para entregá-lo, para ganhar o favor dos judeus, disse eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado diante de César, o governador disse para César você quer ir, para César você irá, quando ele estava preso lá em Jerusalém, lá em Atos 23, 11, Deus apareceu para ele e disse, coragem Paulo, porque assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Deus o queria em Roma, ele queria estar em Roma, mas quando ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Nós esperamos às vezes que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Não tem aquela música? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Por que o um naufrágio? Por que o um naufrágio? Irmãos, tinha 276 presos naquele navio. Prisioneiros. Chegou um momento que a tempestade era tal, que o navio perdeu o controle, tiveram que jogar toda a carga do navio fora. O pânico, o medo tomou contra todo mundo. Aí diz a Bíblia em Atos 27: Que um anjo de Deus apareceu para Paulo na vida e disse: Coragem, Paulo, não temas, eu entreguei toda essa gente das tuas mãos, porque é necessário que tu compareças diante de César, mas vocês vão dar numa ilha o navio se despedaça todo, mas todos se salvam nessa ilha, a ilha de Malta, e quando eles chegam naquela ilha, uh, os malteses tinham feito uma fogueira para aquecê-los, porque estavam molhados e com muito frio, e o único que quis manter a fogueira acesa foi Paulo, foi pegar gravetos para jogar no fogo, e quando ele joga um de gravetos no fogo, uma vibra brota do fogo e prende na mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder, foi morder logo no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 porque o pai do prefeito estava doente, outras pessoas estavam doentes, e Paulo orou por eles, eles foram curados. Ele passa ali três meses do inverno rigoroso, e agora os malteses mandam Paulo para Roma, com todas as suas necessidades supridas. E ele chega em Roma, não como sonhou um dia chegar, ele chega preso e é algemado. Mas ele escreve em Filipenses, capítulo 1, verso 12, assim: Meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E você pode perguntar, que coisas Paulo, aconteceram com você? E ele poderia responder para nós,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 Irmãos, prestem atenção nisso. Às vezes nós líderes achamos que a igreja depende da gente. A igreja depende de Deus. Ray Stedman, de saudosa memória, já partiu para o Senhor, diz que tem um método de crescimento de igreja que é infalível. Eu, pessoalmente, não gosto tanto. Mas ele diz assim, você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. quando os crentes de Roma viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles que estavam soltos, eles começaram a se mexer, começaram a se mexer, porque Paulo estava preso, diz ele aí em Filipenses 1, que toda a guarda pretoriana, tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo, e eu pergunto a vocês, o que era a guarda pretoriana? era a guarda de elite do imperador ele estava preso como prisioneiro de césar sob os cuidados de césar no palácio de césar a guarda pretoriana eram 16 mil soldados de escol de liderança máxima de alta patente eram pessoas que tinham influência no império que tinham um trânsito livre nos corredores do palácio porque ele era um prisioneiro do romano de césar três turnos por dia, durante dois anos, tinha que ter um soldado algemado com ele, e o que que Paulo fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, depois de dois anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada, aí você pensa o seguinte, se Paulo estivesse solto, ele jamais teria acesso àquele tipo de gente, Deus o leva para lá o gemado, porque Deus tinha um propósito de evangelizar o coração do império, a casa de César, confira aí Filipenses 4, 22, quando ele escreve essa carta de Roma, ele diz o seguinte, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, esse César é Nero, Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império tinha colocado lá dentro do palácio maior evangelista e missionário da igreja e diante dele seu auditório porque Paulo estava preso ele não podia visitar as igrejas o que é que ele começa a fazer? escrever cartas que cartas? Efésios, Filipenses Colossenses, Filemon as cartas da primeira prisão se ele tivesse solto o que, é que ele teria feito? Ele teria feito uma visita Ninguém escreve uma carta quando está visitando uma pessoa, vai pessoalmente para que escrever? Se ele tivesse visitado as igrejas, seria uma bênção para elas, mas e para nós, dois mil anos depois? Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Sabe o que significa isso? Tem hora que você pensa que a sua vida está de ponta cabeça… Tem hora que parece que a sua vida está sem rumo à deriva. E nessas horas, saiba disso, a mão soberana de Deus dirige o seu destino. <risos> Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair. Pediu oração para sair e saiu. Mas não saiu para se aposentar. Não saiu para ficar numa cadeira de balanço, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe aposentadoria no reino de Deus, eu explico melhor, enquanto existir um fôlego de vida em você, você precisa trabalhar para o reino de Deus, não estamos dispensados, Paulo saiu para fazer a sua quarta viagem missionária, muito provavelmente já foi a Espanha como era seu desejo, deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, passou por Nicópolis, só que o mundo está mudando, sabe por que está mudando? Porque no dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma foi incendiada, e os historiadores dizem que foi o próprio imperador que botou fogo na capital do império, e subiu para o alto da torre de Mecenas, assistindo de lá o espetáculo das chamas, sete noites, seis dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho, quando as chamas apagaram, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos, os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um grande álibi, para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes, começa-se então uma terrível perseguição, faltou madeira na época para se fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados, os crentes eram queimados vivos nas praças públicas, nesse momento Paulo está solto, visitando as igrejas, e ele é procurado agora, não mais pelos judeus a perseguição muda de rumo agora pelo estado romano agora não é mais a religião judaica que está por trás da perseguição agora é o próprio império romano que está por trás da perseguição até o dia que põe a mão de novo em Paulo talvez quando ele estava em Trode na casa de Carpo não deu prazo de pegar os livros, não deu prazo de pegar os pergaminhos, não deu prazo de pegar a sua capa e agora ele não é levado para uma prisão domiciliar, onde ele podia receber visitas não, agora ele é jogado numa masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio, pois é desta masmorra, que ele escreve a sua última carta, porque enquanto estava solto, escreveu o primeiro Timóteo e Tito, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, naquele texto que nós lemos no início, para eu encerrar, vou procurar ser bem breve aqui para você perceber o que está acontecendo e depois eu faço um pouquinho menor a segunda palavra eu pergunto a você como é que esse cara se sente estou falando do maior pastor, do maior teólogo, do maior missionário do maior apóstolo do cristianismo como é que ele se sente? pobre velho cheio de cicatrizes, abandonado no verso 7, ele faz uma avaliação do seu passado, combatiu o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, a minha vida não foi de amenidades não, foi de luta. Eu não larguei a obra no meio do caminho não, eu completei minha carreira. Eu não vendi minha consciência não, eu guardei a fé. No verso 6, ele avalia o seu presente e diz já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, sabe o que está dizendo? Não é Roma que vai me matar não, eu que vou me entregar, e eu não vou me entregar para Roma não, eu vou me entregar para Deus, e ele diz, eu não vou morrer também não, eu vou partir, porque a palavra partida aí, é um eufemismo para aliviar a ideia de morte, essa palavra significa no grego, tirar um peso das costas de alguém, sabe o que é morrer para um crente? É descansar das suas fadigas, essa palavra significa desatar um bote e ir para o outro lado do rio, sabe o que é morrer para um crente? É fazer sua última viagem rumo à pátria celestial, essa palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente, sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do pai, Paulo está com medo de morrer, porque sabe quem tem crido e sabe para onde está indo, no verso 8, ele faz uma avaliação do seu futuro, e diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o seu reto juiz me dará naquele dia. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou indo para o cadafalso eu estou indo receber a coroa da justiça das mãos do reto juiz. Mas apesar de convicções tão sólidas, irmãos, esse homem é homem, e ele está enfrentando dramas. O primeiro drama que ele enfrenta, queridos, é o drama da solidão olha o verso 9, procura vir ter comigo depressa, olha o verso 21, venha filho, mas venha antes do inverno, olha o verso 11, quando você vier meu filho, traz contigo Marcos, porque é útil para o ministério, eu acho isso fantástico, que lê em Atos 15, versos 36 a 41, um dia Paulo diz, esse moço não serve para mim, com ele eu não quero andar, agora está velho, está na hora da morte, Coração quebrantado. Eu preciso desse menino. Eu quero encostar minha cabeça no peito dele antes de morrer. Eu quero ir bem pertinho do meu coração. Nunca é tarde para você se humilhar. Nunca é tarde para você pedir perdão. Nunca é tarde para você reconhecer erros. Nunca é tarde para você tomar atitudes dignas do coração de Deus. Segundo o drama que Paulo enfrenta, irmãos, é o drama do abandono, olha o verso 10, porque Demas, tendo a preso, amado o presente século, me abandonou, hoje não é fácil ser abandonado não, não é fácil ser abandonado por alguém que você amou, em quem você investiu, não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda, não é fácil ser abandonado no final da vida, não é fácil ser traído, por alguém que você pôs o seu coração nela, e agora essa pessoa te deixa na mão, drama do abandono, terceiro lugar, Paulo está enfrentando o drama, queridos irmãos, das privações, olha o verso de número 13, ele tinha três privações aí, primeiro, privação emocional, precisa de gente, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente, Segundo, privação mental, ele diz, traz os meus livros, traz os meus pergaminhos, ele sabe que vai morrer, mas é quer estudar, tem gente que passa a vida inteira, não estuda nada, privações físicas, o inverno está chegando, e o inverno em Roma, chega a temperaturas abaixo de zero, numa masmorra, é tão frio lá dentro, quanto cá fora, e aí eu fico pensando irmãos, o maior pastor do cristianismo, já velho não tem sequer uma capa velha para usar na chegada do inverno quantas vezes você murmura contra Deus, tendo casa para morar tendo roupa para vestir tendo comida sobre a sua mesa o maior pastor do cristianismo não tinha uma capa velha para usar na hora do inverno quarto drama que ele enfrenta o drama da traição, olha o verso 14 e 15, Alexandre Latueiro, causou-me muitos males, os historiadores dizem que foi esse indivíduo que delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão, e no seu consequente martírio, gente que puxa o seu tapete, que apunhala você para, pelas costas, gente que torce para você cair, gente que celebra quando você está passando um momento difícil, e gente que fica triste quando você está bem, traição, mas o pior drama, penso, que Paulo enfrentou, está no verso 16, o drama da ingratidão. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Irmãos queridos, pensem nisso. Paulo está sendo levado para uma audiência, onde a vida dele estava em jogo. Aí ele pensou assim, vai ter uma multidão de crentes lá, para me defender, eu plantei igrejas em províncias diferentes Galácia, Macedônia, Caia, Ásia sou pai espiritual de uma multidão de crentes. Eles vão estar lá, eles vão me defender, eles vão falar a meu respeito, eles vão dizer que eu não sou um malfeitor. Quando eu chego na audiência, não tinha ninguém. Eu fico imaginando Paulo olhando para a porta dos fundos, vai entrar um crente, vai entrar um crente, vai, alguém vai me defender, não entra ninguém. Se você esperar a recompensa dos homens, você pode se frustrar. Mas louvado seja Deus, porque no verso 17 diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio, intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, quer dizer para você uma coisa querido, pode faltar para você o apoio dos homens, mas nunca faltará a você o apoio de Deus, pode faltar para você o consolo dos homens, mas jamais faltará o refrigério de Deus, e eu concluo aqui dizendo para você que, a Bíblia não nos informa como é que esse homem encerra a sua vida e fecha as cortinas da sua história. Mas eu visualizo esse dia, eu visualizo essa cena. Eu acho que houve um dia em que o carcereiro, homem rude, insensível recebe na sua mesa um punhado, um papel com o nome de um prisioneiro que devia ser executado naquele dia, e ele apanha um punhado de chaves numa mão, pega uma tocha na outra mão, e sai andando por aquele corredor escuro, sombrio, frio, com passadas largas, e eu vejo esse carcereiro abrindo uma pesada porta de ferro, eu vejo esse carcereiro entrando nesta prisão úmida e escura, com aquela tocha de fogo na mão, eu vejo esse carcereiro gritando, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, e lá do fundo da prisão, o velho responde, sou eu, eu estou aqui, ele é acorrentado, ele é arrancado dessa masmorra, ele percorre esse longo e sombrio corredor rumo ao patíbulo, quando ele chega no patíbulo, o carcereiro olha para ele e pergunta, você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez esperando que Paulo fosse mostrar a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta, e Paulo responde sim, eu quero falar algumas palavras antes de morrer, e nesse momento então ele ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos, amém. Botou a cabeça no sepo, a espada de Roma cortou-lhe a cabeça, cabeça para um lado, corpo para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe este homem que diz para você e para mim, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, este homem que entendeu o Evangelho, que recebeu o Evangelho, que pregou o Evangelho, que nos transmitiu o Evangelho, é um homem que deve ser para você e para mim modelo, para vivermos uma vida digna de Deus, digna do Evangelho, que Deus nos ajude, amém. Graças a Deus. Irmãos amados, vamos agora abrir a carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, vamos ler os versos 14 a 17. Romanos 1, 14 a 17. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma.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 Eu quero ser breve agora, e eu quero então partilhar com você sobre o Evangelho, a eficácia do Evangelho. Paulo escreve essa carta, que é considerada a carta mais robusta, mais densa, mais teológica de todas as suas cartas. E o texto lido, de certa forma, é o tema desta carta. Toda a carta é um desenrolar Do que ele diz aqui Neste texto lido E hoje eu queria brevemente Partilhar com você três coisas Primeiro A necessidade de pregar o evangelho Segundo O poder do evangelho Terceiro A eficácia do evangelho Você quer anotar esses três pontos? A necessidade de pregar o evangelho Segundo o poder do evangelho. Terceiro, a eficácia do evangelho. Notem vocês que Paulo diz três coisas aqui. Primeiro, versículo 14, ele diz: eu "Estou eu sou devedor". Eu sou devedor. Quando você fala assim, eu sou devedor, uma pessoa pode ver de duas maneiras. Você pode dever alguém quando você pega um dinheiro emprestado com ela. Você tem que pagar. Você é devedor, certo? Ou você é devedor quando alguém entrega uma coisa para você, um objeto para você, um produto para você, com o seguinte recado, você vai entregar este objeto, este produto para outra pessoa. Você é um portador. Enquanto você não entrega o que você recebeu para entregar, você é um devedor. A ideia aqui de devedor é a segunda ideia. Deus deu a você o evangelho, para você entregar o evangelho para outras pessoas. O evangelho não é um monopólio seu, meu, nosso. Eu não posso pegar o evangelho e reter o evangelho só para mim. O evangelho foi dado a você, para você entregá-lo fielmente para outrem você é devedor, de tal maneira que se eu não prego o Evangelho, eu estou em dívida com Deus e com as pessoas, segundo a atitude de Paulo, olha comigo o verso 14, versículo 15 digo, por isso quanto a mim estou pronto, primeiro eu sou devedor, segundo eu estou pronto, estou pronto, não tem outra prioridade na minha frente, não estou cansado, não estou atarefado, não estou velho demais, não estou novo demais, não tenho outras prioridades, eu estou pronto para pregar o Evangelho. Irmãos queridos, nós precisamos estar prontos para pregar o Evangelho todo dia, em todo lugar, sob toda circunstância. Paulo pregava em praça, Paulo pregava nas casas, Paulo pregava nas sinagogas, Paulo pregava nas cortes, Paulo pregava preso, Paulo pregava solto, Paulo pregava quando tinha dinheiro, Paulo pregava quando estava passando necessidade, Paulo pregava com saúde, Paulo pregava doente, Paulo estava pronto, pronto. Terceiro lugar, e ele diz no verso 16, eu não me envergonho, então note as três coisas dele, só devedor Estou pronto E não Me envergonho. Há três grupos aqui Primeiro aqueles que são a vergonha do evangelho Tem gente que é a vergonha do evangelho A pessoa se diz Evangélica, se diz crente Se diz filha de Deus Mas vive uma vida torta Atrapalhada Se torna pedra de tropeço Escândalo e em vez dela pregar o Evangelho, ela é estorva para o Evangelho. E em vez dela pavimentar o caminho das pessoas, se reconciliarem com Deus, como ministro da reconciliação, ela é pedra de tropeço. São é a vergonha do Evangelho. O segundo grupo é daqueles que são, que têm vergonha do Evangelho vergonha, ah, eu não prego, sou tímido, ah, eu não prego porque eu não sei falar direito, ah, eu não prego porque eu não tenho tanto conhecimento, ah, eu não prego porque eu não fui chamado para pregar, ah, eu não prego porque tem outras pessoas que pregam melhor que eu, e começam a dar desculpas, porque tem vergonha, gente que trabalha há 5, 10 anos num departamento da empresa lá, ninguém sabe que ele é crente, Aluno que está lá numa classe, que todo mundo lá, ninguém é crente, só ele é crente, mas ninguém fica sabendo que ele é um servo de Deus, é um agente secreto do reino, tem vergonha. Existe o terceiro, terceiro grupo, primeiro os que são a vergonha do Evangelho, segundo os que têm vergonha do Evangelho, e terceiro aqueles que não se envergonham do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho aí você pode perguntar, por que que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? Primeiro, irmãos, porque o Evangelho estava associado a um carpinteiro judeu que morreu numa cruz, já pensou na um negócio desse? O primeiro, judeu já era desprezado. Segundo, um carpinteiro, e até está escrevendo para Roma, capital do império, sede do poder administrativo, Gente granfina De gravata de seda E ainda mais Esse carpinteiro Que era judeu Foi crucificado Só gente da pior espécie Era crucificada O evangelho estava associado com isso Aí Paulo escreve Para a capital do império diz o seguinte: Eu não me envergonho Do evangelho Segundo, por que, que poderia se envergonhar do Evangelho? Porque os crentes daquela época, irmãos, eram das classes mais humildes, os escravos. E estar escrevendo o povo top, classe A. Quer dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Por que, que poderia se envergonhar do Evangelho? Porque por causa deste Evangelho, ele já tinha sido pêraso, já tinha sido apedrejado já passara por diversas aflições, todo lugar que ele chegava, ele era escorraçado, ele era enxotado, ele era perseguido, ele era açoitado, ele era preso, apesar de tudo isso, eu diz, eu não me envergonho do Evangelho, e eu pergunto a você, você está nesse time de Paulo? Você também não se envergonha? Você tem empregado para a sua família? Você tem empregado para os seus colegas de trabalho? Você tem empregado na sua escola? As pessoas sabem quem é você? Sabem quem é o seu Deus? As pessoas veem o compromisso que você tem com o Evangelho? Paulo diz: Eu não me envergonho do Evangelho. A necessidade de se pregar o Evangelho tem gente que dá uma boa desculpa, não, eu não prego, não, mas eu dou testemunho, é, cara é batuta, dou testemunho, deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que a fé vem, pelo, ouvir, então filho, não tem nesse negócio de testemunho calado, não, tem gente que cita, Francisco de Assis, você deve testemunhar. Se preciso for, abra sua boca. Mas a Bíblia, não, com todo respeito ao Francisco de Assis, ele estava errado. A Bíblia diz que você deve pregar e avalizar a sua pregação para a sua vida. Não é o contrário, não. Fica calado. Se preciso for, abra a boca. Não, a Bíblia diz: abra a boca e referende a sua pregação com a sua vida, é o que a Bíblia ensina, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, então amado, pregue e viva, pregue e demonstre, pregue aos ouvidos e pregue aos olhos, aí vem o segundo ponto, vamos ver agora sobre o poder do Evangelho, versículo 16 diz, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê, bom, mas quando nós falamos não me envergonhe do Evangelho, eu acho que hoje, no século 21, é preciso definir o que é, que é o Evangelho, não é verdade? Que tem muitos Evangelhos por aí fora. por exemplo, tem então é o Evangelho da prosperidade, é isso que nós estamos falando? o que, que é o evangelho da prosperidade? é aquele evangelho que mudou a mensagem irmãos mudou a mensagem, é um outro evangelho é um outro evangelho é o evangelho que diz para você o seguinte eu quero te dar um tesouro aqui na terra você negócio de juntar tesouro no céu vai demorar demais quem sabe você vai ficar encantado com o tesouro daqui da terra é aquela pessoa que prega sobre riquezas, é aquela pessoa que está encantada com este mundo, é aquela pessoa que diz o seguinte, se você for rico, aí você tem a bênção de Deus, mas se você for pobre, você está com nada. E eu quero dizer para você que Deus é o Deus que enriquece, mas eu quero dizer para você que riqueza material não é sinônimo de salvação, tem gente rica indo para o inferno, tem gente pobre que é riquíssima. é cidadão do céu, tem o um nome escrito no livro da vida, e tem um tesouro que nenhum ouro da terra pode comprar, não é verdade que se você é crente de verdade, você não pode ser pobre, você não pode ficar doente, você não pode ter problema na sua vida, não é verdade isso não é verdade isso nós acabamos de dar o exemplo de Paulo se Paulo fosse avaliado pela teologia da prosperidade, ele seria um fracasso na hora do coitado fazer lá o testamento dele o que, que ele deixou de herança? que mansão? que avião? que carro importado? que conta bancária? que roupa de grife ele deixou? Mas esse homem, apesar de não ter uma capa surrada para usar, influencia a minha a sua vida até hoje. Nós não podemos, irmãos, mudar o evangelho. Porque hoje as pessoas querem um evangelho mais palatável, sabe? Um evangelho mais popular, mais agradável aos ouvidos. Um evangelho que não fira o orgulho do homem um evangelho que me deixa mais confortável, o pregador mais popular dos Estados Unidos hoje, lá de Houston, ele diz na igreja dele o seguinte, na minha igreja não se prega sobre pecado, as pessoas estão muito machucadas pela vida, o cara já, já pegou um dia estressante, quando ele vem para a igreja, ele vem para escutar uma mensagem boa, gostosa, para dizer que ele é, ele, ele é o centro do universo, para que incomodar as pessoas? É uma agressão você chama um cara de pecador. Que é isso? Gente boa. Esse negócio de falar de cruz. Isso é pesado demais. Isso é sacrificial demais. Vamos falar de coisas mais amenas. Vamos falar de coisas mais gostosas aos ouvidos. Vamos arrancar aplausos das pessoas. Vamos agradá-las. Vamos fazer uma pesquisa de mercado e perguntar, o que que dá ibope? O que que o povo quer? O que que agrada as pessoas? O que que ajuda uma multidão? Não vamos falar coisas que incomodem, não. Mas irmãos, esse tipo de mensagem que agrada o homem, que atrai o homem, que arranca aplausos do homem, pode ser gostosa de ouvir, mas não leva a pessoa ao arrependimento e nem à fé salvadora. Essa mensagem não despovoa o inferno. Quer ver outra coisa? Quando você fala de evangelho hoje, o que, é que as pessoas entendem? Hoje as pessoas são atraídas por quê? Por milagres. Tem igrejas hoje que vivem de milagre, só pregam milagre, só fala de milagre, como se Jesus fosse um milagreiro. Leia os evangelhos. Jesus fez milagres? Fez muitos nós cremos em milagres, nós cremos, nós oramos por milagres, oramos, nós esperamos milagres, esperamos, nós desejamos milagres, desejamos, mas reduzir o evangelho a milagres, não é uma postura evangélica séria, leiam os evangelhos e vocês verão, toda vez que as pessoas queriam que Jesus só fizesse milagres, ele ia embora, ele veio, não para fazer apenas milagres, Ele veio para morrer em nosso lugar, Ele veio para ir para a cruz, porque a nossa salvação não está no fato de eu receber um milagre de uma cura física, ou de um problema material que foi resolvido, o meu, a minha salvação se dá quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu creio nele como meu salvador pessoal, quando eu me rendo a ele como Senhor da minha vida, é então que a salvação acontece… Terceiro lugar, irmãos, quando se fala evangelho, o que é que é evangelho? Tem muita gente, não, eu sou crente agora. Mas a vida dele não mudou, não. É um crente light. É um crente meia boca. É um crente que chama Jesus de salvador, mas não é senhor da vida dele ainda. Essa semana eu estava ouvindo uma mulher... Dizendo que ela toda semana, final de semana, tem que 4 quatro horas da madrugada para boate, para as baladas, pegar a filha dela. É crente, membro da igreja, vai para a igreja, mas vai para a boate também. É crente, mas vai para a balada também. Tem muito crente assim, é crente, mas enche a cara também. É crente, mas namoro está todo bagunçado. É crente, mas trai a mulher. É crente, mas dá cheque sem fundo. É crente, mas mente. Amém. Irmãos, queridos, o Evangelho transforma. O Evangelho muda o caráter. O Evangelho muda o casamento. O Evangelho muda o relacionamento de marido com mulher, de pai com filho, de filho com pai. O Evangelho é o domínio completo de Deus na nossa vida, é nos rendermos ao senhorio de Cristo. Agora, se nós olhamos o que não é o Evangelho, temos que perguntar: o que é o Evangelho? Paulo responde: o Evangelho é o poder de Deus. E se Deus é onipotente, e o Evangelho é o poder de Deus, então o Evangelho é irresistível, nenhum de nós tem vergonha daquilo que é poderoso, a gente tem vergonha de fraqueza, não é verdade? Mas de poder não, quem tem vergonha de poder? Ora, o evangelho não é poder de homens, o evangelho não é o poder das nações unidas, o evangelho não é o poder bélico, o evangelho não é o poder atômico, o evangelho não é o poder econômico, o evangelho é o poder de Deus. A palavra poder aqui, irmãos, na língua grega, é dinamis. de onde vem a nossa palavra portuguesa, dinamite. Para que você usa dinamite? Para explodir areia é fofa? Você usa dinamite para explodir pedra, rocha. Não tem vida irrecuperável. Não tem causa perdida. O Evangelho pega o maior perseguidor e faz dele o maior apóstolo. O Evangelho é o poder de Deus. Você precisa entender isso, sabe por quê? Porque o poder não está na sua eloquência, o poder não está na sua metodologia, o poder não está no seu conhecimento, o poder está no Evangelho. Quando a criança abre a boca e fala o Evangelho, isso é uma dinamite. Como é que Agostinho de pona se converteu? O maior expoente da igreja, talvez depois de Paulo, quando ele escutou uma criança, dizendo o seguinte, toma e lê, toma e lê, toma e lê, e ele é, pegou exatamente o texto de Romanos 13, e leu, e uma bomba explodiu no seu coração, uma dinamite quebrou a dureza do seu coração, e as se converteu, então, minha irmã, meu irmão, não importa se você é quase analfabeto, não importa se você só tem primário, não importa se você lê a Bíblia soletrando, abra sua boca e proclame este Evangelho. Mas notem mais, o Evangelho não é apenas o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em outras palavras, não existe outro meio do homem ser salvo, a não ser por meio do Evangelho. Irmãos, eu podia abrir uma missão para fazer o bem, dar pão para o camarada todo dia, pão com leite, café com leite, depois dar almoço, depois da janta, depois da roupa, depois da educação, seria uma bênção, ajudaria as pessoas, mas isso não leva uma pessoa para o céu. Tem gente que acha que o problema do ser humano é a ignorância, não é não, não é não, sabe por quê? Você pode pegar um camarada analfabeto, ignorante, e levar o camarada para a escola, dar o primário, dar o ginasial, dar o segundo grau, dar a faculdade, dar mestrado, dar doutorado, dar pós-doutorado, e com todo esse conhecimento ele ir é para o inferno. Tem gente que pensa com uma teologia, chamada teologia da libertação, se eu der comida para o cara, se eu encher a panela dele de comida, aí eu estou pregando o Evangelho, é uma bênção você assistir o pobre, é uma bênção você dar comida para quem está com fome, é uma bênção você dar roupa para quem está nu, mas se você não der o Evangelho, com todo o corpo dele suprido, ele vai para o inferno. Porque o poder, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus salva por meio do evangelho de Cristo. O evangelho é insubstituível. Porque só por meio do evangelho o homem pode ser salvo. É a mensagem da cruz, é a mensagem da graça de Deus é a mensagem que todo homem é pecador, e todo homem precisa se arrepender dos seus pecados, que todo homem precisa crer em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, todo homem precisa se render aos pés de Cristo, todo homem precisa confessar o nome de Cristo, porque é aquele que confessa o nome de Cristo, esse é que é salvo, com o coração você crê, com a boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Agora preste atenção, Paulo diz assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê, portanto existe uma limitação aqui, preste atenção, a limitação não é do evangelho, mas o evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que não crê, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de tal maneira que aquele que não crê, não é salvo, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o agnóstico, na sua cegueira e ceticismo espiritual, o Evangelho não é o poder de Deus para salvar o idólatra, continuando ele na idolatria, o Evangelho não é o poder de Deus para salvar o feiticeiro, continuando ele na sua feitiçaria, o Evangelho não é o poder de Deus para salvar o incrédulo, continuando ele na sua incredulidade, o Evangelho é salva é poder de Deus para a salvação daquele que crê, e só daquele que crê, então a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e tua casa, Irmãos queridos, isso é tão importante, tão importante. Qual o seu compromisso com isso? Eu sou devedor, eu estou pronto, eu não me envergonho, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu quero concluir, último ponto, falando sobre a eficácia do evangelho. Olha o verso 17 comigo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Eu tenho que entender isso aqui, irmãos. Aqui está, na verdade, o coração da Bíblia. Foi com este texto que surgiu no século XVI a reforma protestante. O que significa que a justiça de Deus se revela no Evangelho? vocês todos sabem que a Bíblia ensina todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus não há justo nenhum sequer não há quem entenda, não há quem busque a Deus a Bíblia diz mais que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus todos, grandes e pequenos reis e vassalos servos e chefes a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. E ao sermos julgados por aquilo que está escrito nos livros, ninguém pode ser salvo. Sabe por quê? Porque nós vamos ser julgados por quatro motivos. Primeiro, pelas nossas palavras. Nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você já mentiu alguma vez? Já xingou alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já contou piada moral alguma vez? Você não lembra não, né? Mas está escrito no tribunal de Deus. E vai dar conta por todas as palavras frívolas que você proferiu. Diz a Bíblia que naquele dia que os livros vão ser abertos, você e eu vão ser julgados também pelas nossas obras. O que você fez escondido, fechou o quarto, destruiu as provas, fez atrás dos bastidores para ninguém ver, Deus estava lá. Seu pai não ficou sabendo, sua mãe não ficou sabendo, sua mulher não ficou sabendo, seu marido não ficou sabendo, seu pastor não ficou sabendo, mas Deus estava lá. Aquilo que você fez em secreto vai ser publicado dos eirados a Bíblia diz que não vão ser julgados pelas nossas omissões, a Bíblia diz assim, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando, em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão, lá em Mateus 25, 31 a 46, o pecado que Jesus disse que vai ser tratado lá no tribunal, vai ser o da omissão, Tive com fome e não me deste comer, tive com sede não me deste beber, estive doente e não fostes verme, estive nu e não me vestiste, estive enfermo e não me visitaste, e as pessoas vão perguntar, mas quando te vimos assim? Jesus vai dizer, todas as vezes que deixaste fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer, pecado de omissão, mas no dia do juízo, nós vamos ser julgados, diz a Bíblia, pelos segredos do nosso coração. Pelos nossos pensamentos. Aí você pensa assim, quem escapa? Quem passa por esse pente fino de Deus? Você e eu teríamos vergonha se Deus projetasse hoje aqui o que nós pensamos só a semana passada, não precisa ir mais longe não, já seria suficiente para todos nós ficarmos envergonhados sabia que nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo não tem, foro íntimo o tribunal de Deus é o único tribunal do universo que pode e tem competência para julgar foro íntimo foi por isso que Jesus Cristo disse se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela por isso que a Bíblia diz, se você odiar seu irmão, você já é assassino, porque Deus não julga apenas a ação, Deus julga também a intenção, o desejo, os psicólogos dizem que passam pela sua e pela minha cabeça, em torno de 10 mil pensamentos por dia, quantos deles você teria vergonha de contar para a pessoa mais íntima? Então eu vou começar fechar o cerco aqui para ele se entender, vamos imaginar que você seja uma pessoa tão boa, mas tão fantástica, que durante um dia inteiro você não peque nem por obras, nem por palavras, nem por omissão, vamos imaginar que você durante um dia inteiro, passando pela sua cabeça 10 mil pensamentos, você tenha apenas três pecaminosos, 9.997 pensamentos bons. Você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver três pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90. E no final de um ano? Quem é bom em matemática aí? 90 vezes 12. 1.080. Vamos arredondar para mil? Para baixar um pouco mais. Se eu tivesse só três pecados por dia, estaria hoje com 57 mil pecados. Agora pense comigo um réu sendo julgado, e o promotor ou advogado de acusação provar pelos autos do processo, que aquele réu cometeu 57 mil violações da lei. É um caso indefensável. Ah, mas nos tribunais aqui da terra, se compra juiz, se suborna testemunhas, mas eu pergunto a você, dá para subornar a Deus? Dá para alguém chegar a Deus, se o senhor, se o senhor der um ajeitinho para mim lá, eu molho a tua mão, te dou uma grana, funciona isso? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisaria ter 57 mil pecados para você não poder entrar no céu, não. Se você tiver um pecado só, você não pode entrar no céu. Você sabia que só a gente perfeita entra no céu? Só a gente perfeita entra no céu. Sabe por quê? O padrão de Deus para entrar no céu é perfeição total. Sabe por quê? Porque se. Entra um pecado no céu, o céu não é céu mais. Deus jogou fora do céu um anjo de luz por um pecado, você acha que ele deixaria você entrar lá com milhares de pecados? Talvez você possa argumentar assim, ah pastor, mas o senhor não conhece a minha vida não, eu sou um cara legal. Eu faço muita coisa boa. Eu acho que eu faço mais coisa boa do que coisa ruim. No frigir dos ovos, eu, o saldo meu é positivo. Deixa eu dizer uma coisa para você, é muito complicado isso, saber por quê? Porque a lei de Deus, não brinca com isso, não. A lei de Deus é taxativa. Ela diz o seguinte: se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Porque o padrão de Deus é perfeição total. A Bíblia diz assim maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir, mas eu vou ilustrar para você entender, pense o seguinte, você vai chegar em casa hoje, vai fazer um omelete para a família, vai pegar na geladeira dez ovos, vai botar uma frigideira enorme no fogo, você quebra os nove primeiros ovos, a gema vermelhinha, quando você quebrou o décimo, ele estava podre, caiu lá no meio, eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Todo, mas só tinha um ovo estragado, tinha nove bons, você comprometeu o padrão da perfeição, você faz nove coisas boas, faz um errado estraga tudo, porque se você tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, aí você está argumentando assim, eu tenho certeza, você está pensando assim, ah, se for desse jeito eu estou frito, Você está pensando nisso mesmo? Parabéns, você está coberto a razão, é isso mesmo. Está frito mesmo. Significa o seguinte, você e eu não podemos nos salvar a nós mesmos nem pelas nossas obras, nem pelos nossos méritos, nem pela nossa religiosidade, nem pelo nosso sacrifício pessoal, nem por qualquer rito religioso, ninguém pode salvar-se, agora o que é maravilhoso, é que o que eu não posso fazer, Deus fez por mim… o que é maravilhoso, é que quando Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo como seu representante, como seu substituto, e como seu fiador, e diz a escritura que quando Jesus estava lá na cruz, Deus pegou as nossas transgressões, o nosso pecado, as nossas mazelas, e lançou tudo isso em cima dele, em cima de Jesus, e a Bíblia diz que ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, que ele foi moído pelos nossos pecados, diz a Bíblia que foi feito pecado por nós, que ele foi feito maldição por nós, e quando ele foi feito pecado por nós, diz a escritura que o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio dia, quando ele foi feito pecado por nós o próprio pai o desamparou e ele gritou, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? e quando ele estava naquela cruz ele pegou o escrito de dívida que era contra você e rasgou, e o anulou e o encravou na cruz e deu um brado, está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada Está justificado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus não justifica o justo. Deus justifica o injusto. Agora eu pergunto, é justo o justo justificar o injusto? como Deus sendo justo, pode justificar o injusto, Deus justifica o injusto, porque a justiça do justo, foi colocada na conta do injusto, de tal maneira que, eu não sou salvo, pela minha justiça, eu sou salvo pela justiça do justo Jesus, que morreu no meu lugar, que quitou a minha dívida, agora eu que creio nele, estou quites com a lei, estou quites com a justiça divina, de tal maneira que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, oh louvado seja Deus, a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, quando o seu filho, como meu substituto, morreu no meu lugar, e quando eu creio nele, a justiça de Cristo é colocada na minha conta, é isso que Paulo ensina em 2 Coríntios. Houve uma transação na cruz magnífica, irmãos. A Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Deus, ao nos reconciliar com Ele, tomou três atitudes. Primeiro, Deus não colocou na nossa conta a nossa dívida. Ele não levou em conta a nossa transgressão. Qual o tamanho da sua dívida com Deus? Impagável. Sabe o que Deus fez? Deus não botou a sua dívida na sua conta. Mas se Deus não botou a sua dívida na sua conta, botou na conta de quem? Aí diz, segundo Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós toda a sua dívida foi colocada na conta de Cristo sabe o que, é que Cristo fez com a sua dívida? apagou com o seu sangue completamente, totalmente agora vem a terceira transação na cruz aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus Sabe o que Deus faz? Deus faz um doc. Deus faz uma transferência. Deus agora vai lá na sua conta e deposita na sua conta toda a infinita justiça do seu filho. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, não tem dívida, tem crédito. Sabe qual o tamanho do crédito? Toda a justiça de Jesus.